Oi gente, beleza? Tranquilidade, aqui é o professor André Aqui do canal Matemática Chata Trazendo para você mais um vídeo aí ó Em resolução de exercícios com trigonometria Beleza? Nós iremos visualizar agora é, Exercícios relacionados ao, ao cálculo do seno, cosseno e tangente Beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira questão Que é a questão de número 20 Ela diz o seguinte que Calcule as medidas dos ângulos agudos nos triângulos. Então vou desenhar aqui o triângulo do item A, ok? Então vou desenhar na mão mesmo aqui, sem a régua, beleza? Então vai ser assim. Ó. Ok? Sem a régua, ok? Então. Temos aí o vértice. O vértice de 90 graus, né? Que é representado pelo A. Temos o Czinho aqui em cima. E o B aqui, os vértices. Tá? Então eu tenho aqui a minha hipotenusa, ela mede 10 centímetros. Certo? O segmento AB, ele mede 5 raiz quadrada de 3. Tá? 5 raiz de 3. 5 raiz quadrada de 3. Tá bom? Deixa eu aproximar mais aqui essa imagem. Beleza. Então, vamos, vamos calcular o que aqui? A gente tem que descobrir... Né? Ele diz é, calcula as medidas dos ângulos agudos nos triângulos. Eu tenho que descobrir quem é esse ângulo aqui em C e esse ângulo em B. ok? Para isso, eu também tenho que descobrir quem é o segmento AC. Vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho a hipotenusa valendo 10. Vai ficar 10 ao quadrado. É igual... A5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado mais x ao quadrado, beleza? Vai ficar assim. Eu quero descobrir quem é a Então, eu tenho que 100 aqui, né? 10 ao quadrado é igual 5 ao quadrado vai dar 25. Raiz de 3 ao quadrado é 3, beleza? Então, vai ficar 25 vezes 3 mais x ao quadrado. Aqui eu tenho 75, Beleza? Eu vou ter 75 aqui. 3 vezes 25 vai ser igual a 75. Jogo já para o outro lado da igualdade, onde eu terei 100 menos 75 é igual a x. Ao quadrado, ok? Então eu tenho aqui que 100 menos 75 é o quê? 5 para 10, 5. Né? Vai dar 25. É, 8 para 10, 2. Ok? 25 é igual a x. Ao quadrado, onde eu tenho que a raiz quadrada de 25 é igual a x. Né? Então, 5 vai ser igual a x raiz quadrada de 25 é 5. Então, o lado AC, ou o segmento AC, mede 5 centímetros. Ok? Beleza? Então, é isso aí. Já descobrimos. Agora, vamos trabalhar o seno. Vamos trabalhar quem? Vamos trabalhar primeiro o seno de B. Então, tem aqui ó, o, ângulo, né? o ângulo do vértice B, onde eu tenho que o seno. O seno do ângulo B é igual. Então, o seno do ângulo B é o cateto oposto ó, a B, certo? É o cateto que se opõe ao ângulo B. É daqui, ó, para cá. Então, aqui é o cateto oposto. Então, esse aqui vai ficar o, o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Então, vai ficar 5 sobre 10, que é igual, a. Vou simplificar aqui a fração, dividir ambos por 5, vai ficar 1 meio, ok? É igual a 1 meio. Agora o cosseno de B, o cosseno do ângulo B. Quando eu coloco esse circunflexo aqui em cima da, do, do B, significa ângulo, ok? Ângulo B é igual, então tem aqui, ó, o adjacente é 5 raiz quadrada de 3 sobre a hipotenusa. 5 raiz quadrada de 3 sobre 10. Ora, já vimos aqui que 5 décimos é igual a 1 um meio, ok? Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Simplificando a fração, tá bom? Vamos lá. Então, bem, visto que eu tenho aqui que o seno de B do ângulo B é 1 um meio e o cosseno de B é igual a raiz de 3 sobre 2, esse ângulo B é ângulo de 30 graus, tá? Então, o ângulo B aqui é de 30 graus. Ok? 30 graus. B é, mede 30 graus. Então, agora vamos calcular o ângulo C. Então, vai ficar aqui. Eu tenho aqui, ó. O adjacente a C é 5. E o oposto a C é 5 raiz quadrada de 3. Então, o seno do ângulo C é igual a 5 raiz quadrada de 3 sobre a hipotenusa. Que é igual a quem? Que é igual, o seno de C é igual ao cosseno de B. Ok? Ó, vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 2. Ok, pessoal? Então, se o seno de C é raiz de 3 sobre 2, então, provavelmente, com certeza, né? vamos, vamos definir logo o cosseno. O cosseno do ângulo C é igual, eu tenho 5 sobre 10 hora 5 sobre 10, é igual a 1 meio. Então, o seno do ângulo B, que é raiz de 3 sobre 2, ou seja, o seno do ângulo C, que é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno do ângulo C, que é 1 meio, isso estabelece que é seno e cosseno de 60 graus. Tá bom? Então, a medida C aqui é de 60 graus. Tranquilidade, pessoal? Beleza! Então, esse aí foi o item A. Vamos para o item B? Vamos calcular o item B. Então no B, mais uma vez lendo a questão, calcula as medidas dos ângulos agudos nos triângulos. Então o ângulo B, o ângulo B, ó, o item B tem o um triângulo nesta situação. Ok? Reto é, é, aqui, ó, é o A. Certo? Aqui em cima é o C, o vértice C, e aqui o vértice B, ok? As medidas aqui da hipotenusa é 16 centímetros. E aqui eu tenho 8 raiz de 2 no segmento AC. 8 raiz quadrada de 2 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então vamos descobrir quem é o segmento AB. O segmento AB nada mais é que 16 ao ao quadrado, que é 16 ao quadrado, é igual a 8 raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais x ao quadrado, beleza? Então, eu tenho que aqui é 256, é igual a 64 vezes 2, mais x ao quadrado, beleza, pessoal? Tranquilidade aí, esse raiz quadrada aqui é eliminado com o expoente 2 ali, Tá? Isso nada mais é que, ó, raiz quadrada de 2 é igual a, aqui é o índice, né, o índice do radical é 2. Então, é 2 elevado a 1 um meio, ok? Visto que está ao quadrado, ó, ao quadrado, então vou multiplicar aqui 1 um meio por 2. Então, isso vai ser igual a 2 elevado a 2 sobre 2. Isso, 2 sobre 2 é igual a 1, um, vai ser igual a 2, beleza? É a extração. Dessa situação aqui, que vai ficar a raiz quadrada elevado ao quadrado, beleza? Então vamos lá. Eu tenho 256 e 2 vezes 64. Então aqui 2 vezes 64 vai ter 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 6, 12, 128. Pego 128, jogo para o outro lado, da igualdade. Então vai ficar aqui 256 menos 128 é igual a x. Ao quadrado. Ora, nada mais é que 128 aqui, né? É igual a x ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho que a raiz quadrada de 128 é igual a x. Ok? É igual a x. E quem é 128? Vamos fatorar o 128. Vamos colocar ele aqui. Ó, 128 só para ver quais são os fatores para a gente poder extrair esse número da, do radical. Então, aqui é por 2 porque ele é um número par. Então, aqui vai dar 64. Visto também que a gente multiplicou duas vezes. 64 aqui, né? então aqui é 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fatores 2. 7 fatores 2, então isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2 a sétima. Tá? E a raiz quadrada de 2 a sétima... Né? Igual a x. Isso nada mais é que o que, pessoal? Olha, isso aqui é a raiz quadrada de 2. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Soma os expoentes, tá? Aqui dá 6 mais 1, um, 7. Ok? Igual a x. Então, vai sair esse do radical, esse e esse. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2, que é igual a x. Isso aqui vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Raiz de 2, que é igual a x. Então nós temos aqui 8 raiz de 2 no segmento AB. Demorou, não foi? Pois, professor, esse tempo todinho para o senhor calcular somente 8 raiz de 2. Claro, eu estou te mostrando o que está acontecendo na conta. estou te ensinando a conta, beleza? Então aqui, 8 raiz quadrada de 2. Eu vou mudar a minha caneta, que é essa aqui. É outra caneta que... Tá borrando. Eu mudei de caneta, mas ela... Essas canetas aqui estão borrando. Ó. Então, vou mudar aqui. Vamos lá. Agora sim, a gente pode calcular o seno e o cosseno, tá? Então, eu tenho aqui 8 raiz de 2. 8 raiz quadrada de 2 para o segmento AC. 8 raiz quadrada de 2 no segmento AB. E tem a hipotenusa 16. Veja. Se você for calcular... Veja que os valores são iguais. Se você for calcular o seno aqui, ó, certo, o seno, é, você vai verificar, e o cosseno também, você vai verificar que se calcular a tangente vai dar 1. Né? Porque se eu, se eu dividir 8 raiz de 2 por 8 raiz de 2 vai dar 1. E se a tangente dá 1, então significa que aqui é 45 graus e aqui também o ângulo B mede 45 graus. Ok, vamos ver, vamos ver. Então vai ficar aqui o seno do ângulo B é igual a 8 raiz de 2 sobre 16, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então quando eu vejo que deu raiz de 2 sobre 2, eu já vejo que é ângulo de 45 graus. Aqui ó, o cosseno de B, do ângulo B, Vai ser o quê? 8 raiz de 2 sobre quem? 16 também, ok? Então, vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, os ângulos medem 45 graus. Se você dividir esse por esse, vai dar tangente de 45 graus. Então, o ângulo C ou o ângulo B medem 45 graus. Ok, pessoal? Tranquilidade? Vamos lá para a próxima questão, beleza? Oi gente, vamos aí para a questão agora de número 21 Então, 21 aqui, 21 Certo, questão de número 21 Onde, dada a figura, calcule o valor de A O valor do Azinho aqui, ó, ok? Vejam que temos aqui o ângulo de 30 graus Certo, temos a hipotenusa medindo 10 centímetros E não temos valores aqui para o, para o segmento AC, ok? Então, visto dessa forma eu tenho aqui, ó, que o a, certo, é cateto oposto ao ângulo de 30 graus e nós temos também aqui a hipotenusa. Isso já é suficiente para que nós estabeleçamos aí o valor de a, ok? Então vai ficar assim, ó. Sabendo-se que o seno de 30 graus é igual ao meio, né? É igual ao meio como está lá naquela tabelinha, certo? A gente vai fazer o quê? Que o seno de 30 graus é igual a A sobre 10. Eu vou pegar o A, o, o seno, certo? E colocá-lo na fração ali sobre 10, ok? Então, vai ficar aqui 1 meio é igual a A sobre 10. Só isso. Vou pegar o 10, passo multiplicando 1 meio. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 é igual a A. 10 vezes 1, 10 sobre 2 é igual a A. 5 é igual a A. É só isso aí. 5 é igual a A. Então A vale 5 centímetros. Então aqui A é igual a 5 centímetros. Beleza? Tranquilo? É só isso. Essa questão é só isso. Muito bem, gente. Tranquilidade. Aqui é o professor André no canal Matemática Chata. Eu peço para que vocês acessem o nosso canal, né? Curtam bastante os nossos vídeos. Né? Comentem pra caramba aí, tá? E façam maratonas aí desses vídeos de trigonometria, beleza? Nós temos aí a questão de número 22, onde ele pede o seguinte: é a medida do segmento ED indicado na figura E. Então, vê bem: ele quer o que? O segmento aqui, esse segmento ED aqui, ó. É D. Ele quer esse segmento, o valor desse segmento. Eu tenho que AB vale 10 raiz de 3, tá? Eu tenho aqui o ângulo de 30 graus, né, no vértice C. Eu tenho aqui, ó, no vértice B, ó, esses dois triângulos, um mede 30 graus, ok? E claro que o vértice A é um ângulo reto. Beleza? Tranquilo, vamos lá, vamos ver isso. Então, ver bem, vamos lá. Como e por onde começar, né? Vê, eu tenho aqui, ó, 10 raiz quadrada de 3 centímetros, né? E eu observo o quê? Se aqui é 30 e aqui também é 30, certo? Ora, se isso aqui é o triângulo retângulo, aqui mede 30. Então, se aqui é 30 e eu tenho essa bissetriz aqui, a bissetriz divide o ângulo em duas partes, então esse ângulo aqui completo, os dois ângulos juntos, a soma dos dois ângulos é 60 graus. Então, se eu tenho 30 aqui, claro que eu tenho também 30 graus aqui, beleza? Então vai ser o que? Eu vou calcular o que? Eu tenho aqui ó, o cateto adjacente e eu tenho esse cateto oposto. Eu quero descobrir o valor de DA, ok? Como é que a gente vai fazer isso? A tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, beleza, gente? Então vai ficar o quê? Que a tangente TG de 30 graus é igual... A raiz quadrada de 3 sobre 3, correto? Beleza? Então, eu vou fazer o que aqui? Ó? Que a raiz quadrada de 3 sobre 3 é igual a quem? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. É o seno sobre o cosseno, é a tangente. Então, vai ficar aqui AD ou DA sobre 10 raiz quadrada de 3. Beleza? Vai ficar assim. Então eu vou pegar, passar 10 raiz quadrada de 3 e multiplicar raiz quadrada de 3 sobre 3. Não é? Então vai ficar aqui raiz quadrada de 3 vezes, vou botar logo aqui um 10 aqui e ó ficou assim, sobre 3 é igual a D. Beleza? É igual a AD. Então aqui, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 vai ser assim. Eu vou colocar no passo a passo. Então 10 raiz quadrada de 3 vezes 3 sobre 3 é igual a AD. Então 3 vezes 3, o okay. quê? 10 raiz quadrada de 9 sobre 3 é igual a AD. Tá? Eu estou ensinando matemática, tá pessoal? Então, eu tenho que 10 raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho que 10 vezes 3 sobre 3. Ora, você já está vendo que o AD é igual a 10, né? 10 centímetros, ok? Porque aqui ó, eu vou cortar esse 3 com 3, dá 1. Ficou só o 10. Então, 10 centímetros é igual a AD. Então, o DA aqui, ou AD, mede 10. Ok? É 10. Pronto, eu já tenho aqui ó. o meu... O meu cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E eu tenho aqui o 10 raiz quadrada de 3. Beleza? Então, o que é que eu tenho que saber aqui agora para eu chegar a ED? Porque eu tenho que descobrir quem é esse segmento aqui. ó Eu tenho que descobrir quem é essa hipotenusa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos descobrir essa hipotenusa. Eu tenho aqui 10 e 10 raiz quadrada de 3. São os catetos. Então, a hipotenusa vai ser x ao quadrado. É igual a 10 ao quadrado mais 10 raiz quadrada de 3 ao quadrado. Beleza? Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 100 mais, ó, 100 vezes 3, né? Ó, aqui a gente corta, né? O radical com o expoente, beleza? Então, ficou 100 vezes 3, vai ser 100 mais 300, né? x ao quadrado é igual a 100 mais 300. Eu vou botar o 100 mais 300... X ao quadrado é igual a 400, não é não? X ao quadrado é igual a 400. Então, eu tenho que X é igual a raiz quadrada de 400. E nós sabemos que isso é 20 vezes 20. Então, X é igual a 20. Raiz quadrada de 400 é igual a 20, beleza? Então, chegamos que o valor de X aqui, ó, no triângulo, essa bissetriz vale 20. Ok? A bissetriz vale 20. Pronto. Eu tenho aqui também o ângulo de 30 graus. Eu tenho que a hipotenusa vale 20 agora. Certo? Eu tenho que calcular ED. Ora, se eu tenho é ED que está de frente para 30, 30 graus e eu tenho já a hipotenusa, eu vou calcular o seno. Ok? Então, vamos lá. Calcular seno. O seno de 30 graus é 1 meio. Então, está aqui seno. E 30 graus é igual a 1 meio. Ok? Então eu tenho que 1 meio é igual. Ó, vai ficar o quê? Ó? Vai ficar ED sobre 20. Ok? ED sobre 20. Pega o 20 e passa multiplicando 1 meio. Vai dar 10. Ó, 20 sobre 2 é igual a ED. 10 é igual a ED. Beleza? Então. Aquele segmento aqui, ó, esse segmento aqui, que é o que eu realmente quero encontrar, vale 10. Pronto, chegamos à conclusão. 10 é a resposta, questão do número 22, beleza? Tranquilo? Vai te inscrevendo, curte aí. Curte, curte, curte, curte. Comenta, viu? Qualquer dúvida, eu vou olhar teus comentários e vou responder, beleza? Fica atento. Muito bem, gente. Tranquilo? Olha eu aqui de novo, professor André, no canal Matemática Chata. Beleza? Então vamos fazer a questão do número 23, onde... Quando o ângulo de elevação do Sol é de 34 graus, a sombra de um muro é de 3 metros. Calcule a altura do muro, certo? Tendo a tangente de 34 graus aproximadamente em 0,67 ou 67 centésimos, tá? É como apresenta a questão. Beleza? Então vamos lá. Vamos visualizar essa figura. Desenhando aqui a figura. Ele, ele quer... Calcule a altura do muro. Então essa é a altura. O ângulo é de 34 graus. 34 graus. E esse segmento tem 3 metros. Beleza, pessoal? Ora, ver bem. Eu tenho aqui o H... Eu tenho aqui, ó, nesse outro cateto, 3 metros. Eu não tenho a hipotenusa. Nem tem como calcular, porque eu tenho que descobrir qual é a altura. Então, mas eu tenho um H e tenho 3 metros. Eu tenho um ângulo de 34 graus. Ele disse que a tangente de 34 graus é igual a 0, ou aproximadamente 0,67. Tá? 0,67. Então, se isso aqui é tangente, e a tangente é o... O seno sobre o cosseno, então o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É a tangente, então vai ficar H sobre 3. Então vai ficar aqui 0,67 é igual a H sobre 3. Eu pego o 3, passo multiplicando 0,67. Então vai ficar aqui 0,67 vezes 3 é igual a H. Okay? Então eu tenho 3 vezes 7, 21. 3 vezes 6, 18 com 2, 20. Então, vai ficar 2,01 metros é igual a H. Ok, gente? 2.1 2 centésimo né, de metro é igual a H. É só isso essa questão. Vê como ela é fácil. Hã? Vai praticando, vai praticando que tu vai pegar o jeito, beleza? Comenta aí, curte, curte, curte de montão. Tá? Canal Matemática Chata. Oi, gente, beleza? Tranquilo? Aqui é o professor André do canal Matemática Chata, né? Trazendo agora a questão de número 24, tá? Onde ele diz, ele, ele diz o quê? Na figura, né? Na figura, x e y valem respectivamente. Então, ele quer saber quais são os valores para x e y, beleza? Então, tá aqui, ó. A gente vai colocar nesta ordem, tá? A gente vai descobrir qual é o valor de x e depois o valor de y, tá? Na figura... Eu tenho aqui o ângulo de 45, de 60 graus, aqui ó, para esse triângulo, certo? E, claro, se ele aqui é 60, essa parte aqui só pode medir 30 graus, tá? Deixa eu ampliar só mais um pouquinho para você visualizar melhor esse triângulo. Então, aqui em cima eu tenho o um triângulo, o eu digo o ângulo de 45 graus, certo? Logo, se ele é 45 graus aqui. A soma de 30 mais 15, né? aqui só pode ser 15 graus. Beleza? Então, aqui também vai dar 45 graus. Mas, muito bem, vamos lá. Vamos tentar descobrir o X e o Y, certo? Vamos começar por X, tá? Então, presta bem atenção. Eu tenho aqui ó, o ângulo de 30 graus, eu tenho X e tenho 9. 9. Ora, se eu tenho aqui X e 9, mas eu não tenho o meu valor de hipotenusa e também não tenho como calcular porque eu tenho que descobrir quem é o valor de X, então isso aqui vai ser a tangente de 30 graus. Beleza? Tangente de 30 graus. Você também poderia é, descobrir esse valor pelo, pela tangente de 60, ok? Pela tangente de 60, onde seria 9 sobre X, já na tangente de 30 é x sobre 9 Então vamos fazer com a tangente de 30 No desenho, na figura E não tem aqui, certo? O ângulo 30, eu coloquei, tá? Ele só tem aqui 60 e 45, beleza? Então vamos lá Tangente de 30, então eu tenho que Tg De 30 graus É igual a raiz de 3 sobre 3, ok? Raiz de 3 sobre 3 Ok? Então, eu tenho que a raiz de 3 sobre 3 vai ser igual. Ora, eu tenho aqui, ó, meu cateto oposto é x, é o seno. E o meu cateto adjacente é o cosseno, é 9, tá? Então, eu vou implicar para o lado de cá, ó. Implico para o lado de cá que Passo 9 multiplicando a raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar 9 raiz de 3 sobre 3 é igual a x, tá? Então, eu tenho 9 sobre 3. 3 vai dar o que? 3. 9 dividido por 3 é 3. Então, meu x... Vou implicá-lo aqui. Ó, que x é igual a, a 3 raiz quadrada de 3. Então, eu descubro aqui que x é igual a 3 raiz quadrada de 3. Descobri o valor de x. Agora, vamos para o valor de y. Tá? Tá? Já no valor de Y, eu tenho aqui ó, o ângulo de 45 graus. Tá? Eu não tenho como trabalhar 30 aqui, porque 30 está relacionado a esse triângulo. Já o Y é todo esse aqui. Agora observe, se aqui é 45 graus, a soma de X mais Y tem que ser igual a, a 9. Beleza? Tranquilo? Então aqui vale 9. Ok? X mais Y é igual a 9. Mas vamos lá. Eu tenho aqui ó, que se aqui é 45 graus, aqui só pode ser 45 graus também, não é? Então eu tenho que x mais y, certo? E o 9, ok? Então a tangente de 45 graus é igual a 1. Então vamos colocar aqui que tg de 45 graus é igual a 1, porque eu tenho raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 2, né? Então, digamos que eu vou usar esse aqui, ó certo? Esse ângulo aqui de 45 graus. Então, o meu cateto oposto vai ser x mais y. Né? É o seno. Então, eu tenho que 1, um, aqui, ó a tangente de 45 graus, vai ser igual a x mais y sobre... Sobre quem? Sobre 9. Sobre 9. Beleza? Tranquilidade? Então... Se eu vou pegar esse 9 e passo multiplicando o 1, né? Então, eu vou colocar que isso aqui vai ser 9 vezes 1 é igual a x mais y. Ora, nós descobrimos que o valor de x é 3 raiz de 3, né? Então, eu tenho que 9 é igual a 3 raiz quadrada de 3 mais y, né? Então eu vou pegar esse 3 raiz quadrada de 3 e jogar para o outro lado da igualdade. Então vai ficar aqui 9 menos 3 raiz quadrada de 3 é igual a y. Pronto, ó! Já estabeleci aqui o valor para y tá, então isso aqui nada mais é que 3. Né? Vamos colocar em evidência aqui: ó, 3 vezes 3. Menos raiz quadrada de 3. Isso é igual a, a Y. Igual a Y. Então, a resposta de Y é essa. 3 vezes 3 menos raiz quadrada de 3. Então, meu Y é igual a 3 vezes 3 menos raiz quadrada de 3. Ok, pessoal? Então, X é 3 raiz quadrada de 3. E Y é 3 vezes 3 menos raiz quadrada de 3. Essa questão, essa resposta, você vai encontrar na letra... Na letra... Letra A. Letra A, ok? Então, na letra A, você vai visualizar 3 raiz quadrada de 3 e 3 vezes 3 menos raiz quadrada de 3. Beleza? Beleza? É isso aí. Vamos para a próxima questão. Comenta o que, é que você achou da questão. Comenta, ó, a resolução dela, ó. Toda a resolução. Hum? Tá meio bagunçado esse negócio aqui, não tá não? Mas é isso aí, é o que tem pra hoje. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos para a questão de número 25. Oi, gente, beleza? Aqui é o professor André em mais uma resolução da questão. E agora é a questão de número 25. Peço para que você acesse o canal Matemática Chata, curta de montão, se inscreva e, claro, acesse a todas as nossas playlists que estão aí recheadas de muitos exercícios, beleza? Vamos lá, vamos para a questão de número 25. Dada a figura, determine a medida PQ, ok? Então, questão 25, 25 vou desenhar aqui o triângulo, ok? Esse é o triângulo Vou colocar aqui ó. Ângulo de 30 graus ok? Eu tenho aqui ó, O segmento BC E o segmento PQ Certo? E tem aqui o vértice de 30 graus Simbolizado por A Ok? Ora, AC ele mede 10 Ok? BQ mede dois aqui ó mede dois beleza pessoal é isso aí ele quer que nós descobramos quanto mede o pq deixa eu aproximar mais o desenho para você visualizar beleza vamos lá então questão de número 25 determine a medida pq então, tem aqui ó, o ângulo de 30 graus. Ele vai servir para esses dois triângulos, tá? Ele vai servir para os dois triângulos. Então, vamos lá. É, vamos trabalhar aqui. Vou separar esse triângulo pequeno aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele vai ficar. Deixa eu redesenhar ele aqui, que ele ficou meio estranho. Pronto Pronto, aqui é o triângulo pequeno 30 graus Aqui vai ser BC, ok? Então aqui ele mede 10 Beleza? Ele mede 10 Então tem aqui, ó Se eu tenho aqui o BC eu tenho um ângulo de 30 graus E eu tenho hipotenusa medindo 10 Isso aqui vai ser o seno de 30 graus, tá? Então seno De 30 graus 130 graus é igual a 1 meio, beleza? Então, eu vou ter que 1 meio será igual a B sobre C sobre 10. Ou B, no caso, B vezes C sobre 10. Beleza? Pega o 10, passo multiplicando 1 meio. Vai ficar 10 sobre 2 é igual a BC. 5 será igual a BC, ok? Então, essa medida aqui, ó, BC, a medida BC vale 5. Nesse caso aqui, BC vale 5. Ok? Pronto, descobri a minha medida BC. Né? Agora eu posso descobrir quem é AB. Vou descobrir quem é AB. Eu tenho 10 aqui e 5 aqui. Ok? Então vamos lá para o Teorema de Pitágoras. Onde eu tenho que 10 quadrado é igual a 5 quadrado. Mais AB ao quadrado. É esse segmento aqui, tá? Então eu tenho que 100. Já pegar o 25 aqui, já passo subtraindo. Então, menos 25 é igual a AB ao quadrado, ok? Aqui vai dar 75, né? Que é igual a AB ao quadrado. Onde eu tenho que a raiz quadrada de 75 é igual a AB, né? É igual a B. 575 é na fatoração. 5 vezes 15, né? Vamos ver isso. 7, 5, 7 dividido por 5 dá 1, 2, 5, 15. Por 5, 3. 5 vezes 15, ok? O 3 aqui, ó. 3, 1. Beleza? Pois é, então deu raiz de raiz quadrada de 5 vezes 5 vezes 3, é igual a b Então eu tenho 5 ao quadrado, isso aqui é 5, raiz quadrada de 3, que é igual a AB. Beleza? 5 raiz quadrada de 3. Então eu tenho que aqui vai ser 5 raiz quadrada de 3. Beleza? Então eu tenho todo o segmento, agora eu tenho aqui que é 5 raiz quadrada de 3, mais 2, ok? Agora novamente ó, eu tenho aqui ó, o meu o PQ, certo? E posso trabalhar, vou trabalhar o que? O seno a tangente, ok? Vamos trabalhar a tangente de 30. Então, eu tenho tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, tá? Então eu vou botar aqui, ó, vou botar aqui tg de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Então raiz de 3 sobre 3 vai ser igual a quê? Vai ser igual a pq, que é o cateto oposto, ele é o seno, é pq. Pq sobre 5 raiz de 3 mais 2. 5 raiz de 3 mais 2. Então, fica assim. E eu vou pegar, passar o 5 raiz de 3 mais 2 multiplicando com raiz de 3. Então, vai ficar aqui raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz de 3 mais 2 sobre 3 é igual a pq. Okay? Então, aqui ó raiz de 3 vezes 5 raiz de 3 vai ficar 5 raiz de 3 vezes raiz de 3 mais raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3, tudo isso sobre 3 é igual a pq, ok? Então, aqui raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 vezes 3, raiz quadrada de 9, ok? Eu vou te mostrar como é, ó, 5, aqui eu vou pegar o 3 vezes 3, colocar aqui dentro do radical, ó, 3 vezes 3, mais 2 vezes raiz de 3. Tudo isso sobre 3. Aqui dá raiz quadrada de 9. É igual a pq. Ok? Então aqui, 5 raiz quadrada de 9 mais 2 vezes raiz quadrada de 3 é igual a pq. Tudo isso sobre 3. Aqui vai dar 5 vezes 3 mais 2 raiz de 3 sobre 3. É igual a pq. 15, né? 15 mais 2 Raiz de 3 sobre 3 é igual a PQ. Ok? Vamos ver se dá para simplificar aqui. Hum... Não, não dá. PQ é isso aí, tá? Então, PQ vai ficar nessa resposta. Beleza? Então, aqui no triângulo, eu vou ter que... 15, 15 mais 2 raiz de 3 sobre 3. Ou 2 vezes raiz de 3 mais 15, tudo isso sobre 3. Beleza, pessoal? É isso aí. Tranquilidade? Foi uma questãozinha bem interessante, né? Com esse pequeno cálculo. Ok? Mas terminamos. Vamos para o próximo? É a questão de número 26. Oi pessoal, beleza? Tranquilidade? Então vamos agora para a questão de número 26, beleza? Aqui no canal Matemática Chata com o professor André Resolução de Exercícios em Trigonometria Tá bom? Vamos lá Calcule o perímetro de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 metros sendo um dos ângulos agudos igual a 30 graus Então vamos lá, vamos desenhar esse triângulo aí Com a beleza de triângulo, né? Mas é só uma ideia, tá? Então a hipotenusa mede 10 metros, tá? Eu tenho aqui o vértice A, o vértice retângulo, né? Eu tenho aqui o B, que é um dos ângulos agudos, eu tenho o C aqui, que vai medir 30 graus, ok? 30 graus. Ele quer o quê? Ele quer o quê? Que nós né, somemos aí, encontremos os valores dos lados para que nós definamos os. O perímetro, né? O perímetro. Então, aqui eu tenho a medida X, que é o segmento AB, e eu tenho a medida Y, que é o segmento AC. Então eu quero saber quem é X e Y. Ora, se eu tenho aqui o... o ângulo de 30 graus e eu tenho a hipotenusa, eu posso medir o seno, não é? Não? Porque eu tenho aqui o AB ó, AB sobre 10. Então, seno de 30 graus, seno. De 30 graus é igual a 1 meio A 1 sobre 2 Beleza? Então eu tenho que 1 sobre 2 será igual a AB sobre 10 Vou pegar esse 10 multiplico 1 meio Ora, é a metade, né? Então eu tenho que 10 sobre 2 será igual a AB Onde AB será igual a 5 AB igual a 5 Então o X aqui vale 5 5 metros Agora vamos descobrir quem é AC Que é, está que relacionado a Y Vou dar um espaço aqui Ora, Eu tenho 30 aqui Eu quero calcular AC E eu tenho a hipotenusa AC sobre a hipotenusa Cateto adjacente sobre a hipotenusa Ângulo de 30 graus Então vai ficar AC sobre 10 O ângulo de 30 graus É raiz de 3 sobre 2 Então cosseno De 30 graus Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é raiz de 3, tá? Sobre 2. tá aparecendo um 3? tá aparecendo um... Beleza? tá aparecendo mais um... Sobre 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui. Raiz quadrada de 3 sobre 2 será igual a AC sobre 10. Tá? Vou pegar o 10, passo, multiplicando raiz quadrada de 3 sobre 2. 10 raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a c. tá? Então aqui 10 por 2 vai dar 5 raiz quadrada de 3 é igual a c Então o meu Y é 5 raiz quadrada de 3 metros, tá? Aqui vai dar 5 metros, beleza? Tranquilo? Agora é só pegar e somar todos os lados. Então eu tenho que 5 mais 10 mais 5 raiz quadrada de 3, tá? É igual a? P, tá? De perímetro, né? Então, aqui 5 mais 10, 15, né? Mais 5 raiz quadrada de 3. Beleza? Metros, né? Metros, né? Tem gente que coloca 2p, né? Eu vou colocar 2p só para tu não ficar intrigado. Igual a 2p, né? Então ficou 15 mais 5 raiz quadrada de 3 metros. Beleza? resposta para a questão de número 26. Rapidinho, né? Tranquilo essa questão. Fácil! Vamos para a próxima, que agora é a 27, beleza? Então, aqui é o professor André do canal Matemática Chata trazendo para vocês mais uma questão. E agora é a 27. Canal Matemática Chata com o professor André resolvendo questões de trigonometria, beleza? Vai te inscrevendo, curtindo e comentando aí no canal. Então, 27 é a questão. É, é a seguinte, qual a medida da diagonal de um quadrado de 3 metros de lado? Isso é fácil demais, ó, um quadrado, ó desenho um quadrado, ó. Um quadrado é um retângulo que possui lados iguais, tá? Isso aqui é feito, é um desenho de arame retorcido mesmo, tá? Então ele quer o que Uma diagonal. Ó. A medida da diagonal, os lados medem 3 metros. Então eu tenho aqui 3 metros, né? E aqui eu tenho quanto? 3 metros, beleza? Ó, 3, 3, aqui o ângulo vai ser de quanto? De 45 graus. Beleza? Ele quer o que? A medida da diagonal. Tá ok? Diagonal. Então aqui a diagonal vai ser essa hipotenusa, né? A hipotenusa. Beleza? Aqui, ó. Triângulo, retângulo. Beleza? Né? Isso é. Não tenho o que fazer aqui, né? Não tenho o que fazer. Né? É... Vamos lá. Vamos fazer. Então eu tenho que d ao quadrado é igual a duas vezes 3 ao quadrado. Beleza? Então, D é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Ora, D é igual a 3 raiz quadrada de 2, 2, 2, 2. Metros, metros, metros. metros. Beleza, beleza, beleza. É isso aí, isso aí, isso aí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É, o canal Matemática Chata com o professor André. No, no, no, no celular ou nas câmeras o eco não sai muito legal, não. Só ao, ao, ao vivo, beleza? Então, gente, ficou isso aí, ó. 3 raiz quadrada de 2 metros, beleza? É o valor da diagonal. Tranquilo? Questão 27. Fácil, não durou nem um minuto. Vamos agora para a questão de número 28. 28. 28. Na questão 28 ele está pedindo o quê? No triângulo retângulo, onde o ângulo, né? É.. Onde ele é retângulo, né, no vértice A, a hipotenusa mede 10 metros e o cateto B, 8 metros. Calcule. Vamos lá, vamos, vamos desenhar esse triângulo. Então, aqui é o vértice A, a hipotenusa mede 10 metros. né? Uhum. Aqui vai ser o cateto, deixa eu só prestar atenção. É, hipotenusa mede 10 metros. <coughs> e o cateto bezinho é o bezinho mede 8. Bem, se a hipotenusa é Azinho, aqui vai ser o Czinho e o bezinho. Então o 8 está aqui. Tá? Ah, calcule, aqui vai ser B e aqui C, tá? Calcula, a gente tem que descobrir quem é o Czinho aqui, ó. Então vamos para o Teorema de Pitágoras, beleza? Vamos para Pitágoras. Então eu tenho que 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 100. Esse aqui vai ser 64, né? Eu já passo subtraindo. Que tudo já tá ligado aí, já tá ligado, né? E aqui vai dar o que? É 36, né? É igual a x ao quadrado. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 36 é igual a x. x é igual a 6. Então, aqui vai ser 6 metros. Beleza? Então, eu tenho 6, 8 e 10 metros. Tá? É, são os lados desse triângulo. Ele quer o quê? Calcule o seno de B, o, o cosseno de B, a tangente de B o seno de C, o cosseno de C e a tangente dos ângulos, né? Dos ângulos B e C, ele, ele quer isso aí. Então vamos lá, vamos calcular. Bora calcular, bora calcular, né? Bora calcular. Então, o seno de B. Seno do ângulo B é igual. Aqui, ó. O seno de B ó, é o cateto que está em oposição ao ângulo B. OK? Então, vai ser 8 sobre 10. O cateto oposto, né, o valor do cateto oposto, sobre a hipotenusa. 8 sobre 10. Simplificando por 2, vai dar 4 quintos. Ok? Agora eu tenho o cosseno de B, que é o ângulo B. para o cosseno é o adjacente, é o que está próximo ao B. E é 6, ele mede 6. Ok? Então, vai ser 6 sobre 10. Simplificando por 2 Vai dar 3 quintos Ok? Então tenho 4 quintos 3 quintos A tangente de B, TG Aqui eu vou fazer de lado Tangente do ângulo B Eu tenho 4 quintos Com 3 quintos eu corto os 5 aqui, ó Fica 4 terços Beleza, pessoal? Ficou 4 terços Agora, o seno de C O seno do ângulo C Esse aqui, ó, o C, ó é 6 sobre 10. Simplificando, vai ficar 3 quintos. É agora o oposto, ou seja, o inverso do, do ângulo B. ok? O cosseno do ângulo C vai ser igual a quê? 8, Ó, que está próximo aqui do C? O 8, olha, é tá, esse cateto aqui, esse lado está próximo a C, é o cosseno. Vai ficar 8 sobre 10. Que isso, simplificando, vai dar 4 quintos. Ora, agora se a gente for trabalhar a tangente do ângulo C, eu vou cortar 5 aqui, 5 aqui vai ficar 3 quartos. Beleza? Observa, tangente de B, 4 terços. Tangente de C, do ângulo C, 3 quartos. Pronto, definimos aí a questão de número 28. Tranquilo? Ó. Então vamos agora para a questão de número 29 Curte aí, curte de montão, comenta essa questão aí O que é que tu achou? Foi massa? Achei legal, foi fácil, eu gostei Então, já dei meu comentário, dá o teu também Oi pessoal, beleza? Tranquilidade? Aqui é o professor André no canal Matemática Chata Trazendo aí a questão de número 29, beleza? Então vamos lá, acesse já o canal Matemática Chata Inscreva-se, comente e curta pra caramba Faça maratonas em nossas playlists que estão recheadas de muitos vídeos com muita teoria, beleza? E claro, resolução de muitos exercícios Então vamos nessa Dado o triângulo ABC, retângulo né, no vértice A Né? Uh, calcule a altura relativa à hipotenusa sabendo que A, o azinho, né é igual a 50 centímetros e o ângulo B é de 30 graus, ok? Então vamos lá, vamos fazer esse triângulo aí, vamos desenhá-lo, né? Desenhar esse triângulo, ok? Então nessa aqui, ó Beleza? Então aqui é o A, certo? Aquele médio, aquele mede 90 graus, certo? Ele quer o quê? É, calcule a altura relativa à hipotenusa. Então, olha aí ó, a altura relativa à hipotenusa, certo? Eu tenho aqui, ó, ele forma aí ângulos retos, né? formando também outros dois triângulos retângulos, tá bom? Então, IB B mede o Azinho, né? o A o vai ficar aqui a A, né? isso é igual a 50 centímetros, então a hipotenusa, a hipotenusa daqui ó, para cá, certo? Ela mede 50 centímetros, OK? Deixa eu dar um zoom aqui para tu visualizar melhor. Beleza? Então ela mede 50 o Que mais? E o menor ângulo, né? Que é o menor ângulo, que é o ângulo B, 30 graus. Então aqui vai ser o B, ó. B, e aqui vai ser o C. Então, Aqui, ó, o ângulo mede 30 graus. Tranquilidade? Tranquilidade? Tranquilidade? Tran tran tran tranquilidade? Então, como é que a gente vai resolver isso? Meu Deus! Como é que a gente vai resolver isso? Então, ele quer... Vamos ler de novo. É, dado o triângulo ABC, retângulo no vértice A, né, calcule a altura relativa à hipotenusa. Então, ele quer isso aqui, ó. Ele quer a altura, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, de H, tá? Esse ponto aqui vai ser H. Então vai ficar aqui, ó, o segmento h, AH, OK? E a gente tem que calcular esse essa altura aqui. Beleza? Tranquilo? Ele diz, ele diz que nós temos aqui, ó, o o ângulo de 30 graus. A gente vai observar seno, cosseno, tá? Seno, cosseno. Eu tenho isso aqui, ó, a hipotenusa para isso aqui eu vou ver esse triângulo aqui, esse menor aqui, tá vendo? Então, eu tenho essa aqui como a hipotenusa, ok? Aqui é a hipotenusa desse triângulo maior, tranquilidade? É a hipotenusa do triângulo maior, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Eu tenho aqui esse, essa criança. Então, eu vou medir como? Se eu tenho aqui 30 graus e aqui eu tenho 50, né? Eu vou medir o AC, Primeiro eu vou medir AC Tranquilidade Eu vou medir AC aqui Para ver quanto é que mede esse AC Ora, se eu tenho aqui 50 E eu tenho AC, isso vai ser o seno de 30 graus Tranquilo? Vai ser o seno de 30 graus Então vamos medir aí o seno de 30 graus Ok? Vamos lá, medir isso Seno De 30 graus É igual a 1 meio Ok? Então, tem tenho aqui, eu vou medir o AC. Ó. O AC aqui. Ó. Primeiro, eu vou medir isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui 1 meio é igual a AC. É o lado, né? É o lado sobre 50. Então, o cateto oposto sobre a hipotenusa. O valor da hipotenusa aqui é sobre 50. Tranquilidade? Então, eu vou pegar o 50, passo multiplicando 1 meio. Vai ser a metade, né? Então, vai ficar 50 sobre 2 é igual a AC. 25. É igual a AC, ok? 50 dividido por 2 vai dar 25, beleza? Então, descobri que o meu Czinho aqui, ó, o AC, é 25, 25 centímetros, beleza? Tranquilidade? Então, é isso. Agora, eu quero descobrir quanto mede esse lado de cá. Quanto é que mede esse lado de cá? Então, aqui vai ser o quê? Vai ser o cosseno, né? O cosseno de 30 graus. Então, vamos visualizar aqui o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, né? Então cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 2 é igual a AB. AB sobre 50. Ok? Aqui vai dar o que? Poxa, se aqui eu passei os 50 dividindo 1 meio. Né? Multiplicando o meio deu 25, então aqui vai dar o que? 25 raiz de 3, ok? Vamos ver se, se não é 25 raiz de 3, então posso 50 multiplicando. 50. 50 multiplicando a raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a b ok? Ou a 50 dividido por 2 é 25 raiz de 3. Ó. Repete a raiz de 3, isso é igual a AB. Então eu tenho aqui ó, que o meu segmento AB é 25 raiz quadrada de 3. Tá beleza, gente? Então eu já descobri esse lado que é a hipotenusa do triângulo menor, que é o AC, e descobri o lado AB, ok? Que é a hipotenusa desse triângulo médio aqui, ó, tá vendo? Beleza? Tranquilo? E agora nós vamos descobrir qual é esta altura. Ora, se eu tenho aqui, ó. A hipotenusa, se eu tenho agora a hipotenusa medindo 25, que agora o 25 raiz de 3, passa a ser a hipotenusa que eu quero trabalhar para descobrir aqui, ó, esse, essa altura. Ok? Então, vai ser o que? O seno de 30 graus, mais uma vez. Então, vai ficar AH sobre 25 raiz de 3 é igual a 1 meio. Vamos ver isso? Então, eu tenho que 1 meio, que é o seno de 30 graus, Certo? É igual aqui a h AH, que é o seno, né? O cateto oposto ao ângulo h AH sobre 25 raiz quadrada de 3, tá? Então, a gente joga para o outro lado da igualdade 25 raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é igual a h AH. Pronto. Esta é, este é o valor, né? É o valor de AH, tá? Beleza, gente? Tranquilidade? Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês tenham gostado. Então aqui é 25 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo, para o próximo exercício, que é o de número 30. Beleza? Curte aí. Comenta, deixa a tua sugestão. Te inscreve no canal Matemática Chata e curte de montão as nossas playlists. É. Beleza, vamos lá, para a questão de número 30. Então, gente, vamos agora para a questão de número número 30, né? Aqui no canal Matemática Chata com o professor André. Vamos lá, vamos fazer a leitura da questão. No triângulo ABC da figura, né? Ah, o vértice A é ângulo de 90 graus, né? O vértice B tem 60 graus. O segmento AB mede 50 centímetros. Calcule o comprimento do segmento AC. Então vamos lá, vamos visualizar esse triângulo. Vamos desenhar. Ok? Então fica assim esse triângulo. Então o, o vértice A é de ângulo 90 graus. Tá, o B está medindo 60 graus, não é isso? É 60 graus, então aqui vai ser B. Tá? Ali em cima só pode, ter, só pode ser 30 graus, então aqui 60 graus. ok? 60 graus, aqui é C, o vértice C, que é de ângulo 30 graus. Calcule o comprimento do segmento AC. Ele diz que a B mede 50 centímetros. Ok? Então tem 50 centímetros aqui. Ele quer essa medida aqui a ser. É fácil demais essa questão, pô. Caramba, acho que eu vou deixar vocês deixar, é, falarem aí no, nos comentários. Darem sugestões, tá ligado? Porque se eu tenho aqui 60 graus foi mal, eu vou calcular o quê? O seno de 60 graus. Não é não? O seno de 60 graus. Não é isso? Ou não é? Não, né? Não, né? Por que não? Porque eu tenho aqui 50, 50 aqui, ó. Eu tenho 50. Se eu fosse calcular o seno de 60 graus, eu tinha que ter o valor de hipotenusa. Eu não tenho o valor de hipotenusa. Eu tenho o valor do, ca... do cosseno aqui, ó. Do cateta adjacente. O valor do cateta adjacente. Do lado adjacente. Então, se eu tenho o um valor do lado adjacente, não tenho o um valor de hipotenusa, e eu quero, descobrir, eu quero descobrir quem é o cateto oposto, eu só posso trabalhar com a tangente. Então, vai ser tangente de 60 graus. Beleza? E a tangente de 60 graus é igual à raiz quadrada de 3. Beleza, gente? Tranquilo? É, então, vai ficar aqui a raiz quadrada de 3... Né? É igual, é uma tangente, né é seno sobre cosseno. Então vai ser AC sobre AB. AB mede 50 centímetros. Então jogo 50 multiplicando raiz quadrada de 3. Então é 50 raiz quadrada de 3 é igual a AC. Pô, já chegamos aí ao resultado. Beleza, essa questão foi. <risos> Mamão com açúcar. Não é não? Melzinho na chupeta, beleza? Ah, foi muito massa. Então, é muito bom ter você assistindo aqui o canal Matemática Chata. Tranquilidade? Muito massa é ver você curtindo e comentando aí todos os nossos vídeos. Assista aí as nossas playlists, espalha para todo mundo. Faz maratonas com elas, beleza? E tu vai se dar bem. Tem nada a perder aqui. Você aqui não tem nada a perder. Só tem a ganhar, beleza? Canal Matemática Chata com o professor André. Vamos para os próximos vídeos. Tchau, tchau.